Já não restam muitas mais palavras pra dizer O meu amor por ti é sério, não tem explicação Não preciso e nem tenho de me acostumar a não te ver Eu não quero ter saudades tuas, eu nem quero aprender Então vem, vem e faz-me ser mulher Que é esse amor Mais palavras pra, palavras pra dizer O meu amor por ti é sério Não tem explicação Não, não, não preciso sei. Eu nem quero me acostumar A não te ver Não quero ter saudades tuas Então vem Vem e faz-me ser Yeah